Envie esta oração para três irmãos na fé, ou três pessoas que precisam de bênção. O Espírito Santo vai te revelar quem são essas três pessoas. Envie para elas e elas serão abençoadas. E você receberá a bênção de Deus por ter socorrido três preciosas almas.